Ei, Colosso aqui, com mais um vídeo de Fallout 76, e hoje eu vou falar de uma das dúvidas de jogadores iniciantes de Fallout 76, que é sobre os eventos e quais os melhores para se fazer. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, então fica no vídeo. Lembrando que vou deixar nos cards um vídeo sobre dicas essenciais para iniciantes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Os eventos em Fallout 76 têm duas naturezas, eventos comuns e eventos públicos. Os eventos comuns são marcados por um hexágono amarelo no mapa. Eles são automaticamente acionados assim que o personagem aproximar do local do evento. Dois pontos importantes para quem decidir fazer um evento é que eles podem ser abandonados a qualquer momento sem qualquer prejuízo para o jogador. E o um outro ponto é que eles possuem tempo para serem concluídos. Como já dito no vídeo de dicas para iniciantes, eu não recomendo que esses eventos sejam feitos por personagens de baixo nível. Considero que seja interessante fazê-los a partir do nível 30, mas isso vai ficar a critério de cada um. Existem variados tipos de eventos que podem ter como objetivo a defesa de um lugar específico, proteger algum NPC enquanto ele executa ações, encontrar itens, entre muitos outros tipos de eventos. Eventos públicos são indicados com o mesmo hexágono e possuem um ponto de exclamação no centro. Além disso, eles serão listados no lado esquerdo inferior da tela do mapa. Se você clicar no evento listado, ele te dará informações básicas sobre o evento, dificuldade, participantes, nível indicado e uma lista de itens que você pode ganhar. Uma dica importante para esse tipo de evento é fazer desde o início do game e não se preocupe com a dificuldade e com o nível mínimo 30 que eu tinha falado nos eventos anteriores. Diferentemente dos eventos normais, os eventos públicos poderão ter participação de todos os jogadores que estiverem no servidor. Desta forma, fica muito mais fácil concluir um evento com a ajuda dos outros players. Fique atento ao número de participantes que aparecem na tela do evento. E junte-se a eles assim que tiver dois ou mais participantes. Eventos públicos são um ótimo local para conseguir suprimentos, munição e bons equipamentos. E além disso, é claro, muita experiência. Se você quer farmar esses itens, fique atento ao chamado de eventos públicos na tela do mapa. Ainda no fim desse vídeo eu vou listar alguns melhores eventos para vocês conseguirem munição, suprimentos, itens e muita experiência. Lembre-se do seguinte, se você escolher participar de um evento público, você fará um fast travel automático para o local. Chegando lá, cuidado, não inicie ainda a missão. Deixe isso para os outros participantes. Faz parte de um código oculto da comunidade aguardar outras pessoas para poder participar de eventos públicos. Como mencionei anteriormente, se você estiver com nível baixo de personagem, garanta sua sobrevivência e fique apenas causando dano nos inimigos para conseguir a experiência e o melhor loot possível. Não se preocupe em finalizar seus inimigos. Mesmo com essa nova atualização, você vai conseguir experiência mesmo não dando dano, mas se você der o dano no inimigo, você vai conseguir uma experiência maior. Quando concluir um evento, normalmente você vai receber vários itens. Munição, armas, armaduras, esquemas e de vez em quando você pode receber um item lendário. Futuramente ainda farei um vídeo sobre itens lendários e o que fazer com itens lendários inúteis. Eles são facilmente identificados pelas estrelas, que vão de 1 a 3 na frente do nome. Como eu havia comentado no começo desse vídeo, eu vou listar aqui os melhores eventos, na minha opinião, para serem feitos por qualquer jogador em qualquer nível de personagem. Primeiramente, equinócio do Homem-Mariposa. Descoberta radioativa. Alimente as pessoas. Uma noite violenta. Todos esses eventos que eu listei agora vão te dar muitos suprimentos, muita munição e uma quantidade absurda de experiência. Principalmente o evento Descoberta Radioativa, que é uma grande bagunça de experiência e que vale muito a pena fazer. Uma dica para quem vai fazer esse evento é manter-se escondido, se você for de pequeno nível. A quantidade de inimigos é surpreendentemente grande. Então, mantenha sua sobrevivência em prioridade total e maximize a experiência ganha durante o evento. E o vídeo vai ficando por aqui. Caso você ficou com alguma dúvida relacionada a eventos, não deixe de comentar aqui embaixo. Espero ter tirado todas as suas dúvidas e nos vemos nos próximos vídeos de Fallout 76. Tchau! have attempted to contain our light!